Fala galera, sejam bem-vindos ao canal do Cebozão. No vídeo de hoje, o review do álbum Ao Vivo MTV do RPM, que completa 21 anos do seu lançamento. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho e deixe seu like. MTV RPM 2002 é o segundo álbum Ao Vivo da banda RPM. Lançado em 2002 em CD e DVD pela gravadora Universal Music. O álbum conta com a produção de Guto Graça Melo, Rome Atarashi e Roger Carlo Magno. O álbum foi gravado nos dias 26 e 27 de março de 2002 no teatro Procópio Ferreira em São Paulo. E traz os maiores sucessos da banda como Revoluções por Minuto, Rádio Pirata e Olhar 43, além de quatro músicas inéditas: Fatal Vem Pra Mim, Essa, escrita por Herbert Viana, Carbono 14, Rainha Boy, Vida Real Left, tema do reality show Big Brother Brasil, da Rede Globo. E Onde Está O Meu Amor Gravada em estúdio e incluída na trilha sonora da novela Esperança também da Rede Globo O álbum contou com as participações especiais de Frejar na versão de Exagerado de Cazuza Também foi reincluída a voz de Renato Russo na versão acústica da canção a cruz e a espada sua versão em dvd traz uma canção a mais no show o instrumental naja com a participação do músico pernambucano otto o dvd também traz como material bônus um multiângulo de duas músicas rainha boy e rádio pirata além de entrevistas com a banda o álbum ao vivo rpm de 2002 em formato cd possui 18 músicas já no formato dvd possui 20 músicas é isso aí galera esse foi o review do álbum mtv ao vivo do rpm se você curtiu deixe seu like se inscreva no canal e compartilhe fiquem com deus e até a próxima